séries do mundo para se ver nas férias. E aí, meus cicmonstros mais lindos do mundo, tudo bem com vocês? Eu sou o Otávio e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Hoje é dia de falarmos aquelas séries que deixaram meu coraçãozinho e as minhas emoções a flor da pele nessas férias. Mas antes, se inscreve no canal e clica naquele sininho maroto pra receber as minhas notificações. E é lógico, o Monstrinho, que é o Monstrinho logo deixa o like no começo do vídeo. Eu vou indicar pra vocês as minhas séries favoritas da Netflix nesses tempos de descanso. Então, receba essas informações com muito carinho e cuide nessas séries com muito amor, porque eu gosto muito delas. Mas a série 3% me surpreendeu bastante na qualidade e na história. É uma série que foi inspirada numa caralhada de literatura teen que a gente gosta, como os Jogos Vorazes, Maze Runner e todos aqueles outros que você já conhece. Divergente. Ele tá falando divergente ali. A série tem um ambiente super futurista, como hologramas e anéis que telefonam e controlam os computadores e tudo mais que você possa imaginar dentro da trama. Essa trama ela é dividida entre a população pobre e uma comunidade extremamente desenvolvida e rica. E essa comunidade pobre, ao completar uma certa idade, ela tem a chance de entrar para uma triagem, para uma seleção. De provas de habilidade Que podem até levar a morte Pra você conseguir passar pro outro lado Pro lado rico e influente Dessa trama toda Porém, é só os 3% que passam nessa prova Que vão ali pro outro lado E tem a chance de mudar de vida completamente E no meio dessa coisa toda Ainda existe uma facção Que quer destruir e fuder com a porra toda Então, se você aí ficou curioso eu garanto que você vai gostar, né, não, não, Joana? Nesse meio de séries adolescentes eu ainda tenho mais uma pra falar pra vocês Que é Shadowhunters Esqueci o nome por um momento Com a sua segunda temporada, saindo episódios quentinhos, um por um Pra deixar o nosso coraçãozinho no tum-tum, esperando sair o próximo Antes da série ser produzida, teve um filme que foi meio flopado, mas muita gente gostou. Todos esses fazem referência à literatura de Cassandra Clare, que por sinal, a mãe comprou todos os livros e ela se apaixonou por eles. A série ficou bem legal e os personagens muito estilosos. Existe uma raça de anjos que mantém a ordem entre o mundo das sombras. E esses são os tais Hunters. Eles têm a responsabilidade de manter em segredo os submundanos Que nada mais são que os vampiros, lobisomens, bruxas, demônios e afins Que a gente já tá cansado de conhecer E eles todos habitam secretamente o mundo dos humanos Mas nesse Vucu Vucu tem um vilão chamado Valentim Que quer corromper e criar novos Shadowhunters usando sangue de demônio E comandar a porra toda Então, se você aí do outro lado gosta de ação Cheio de estilo, calça de couro e chicote Assista -se a série, você vai gostar Mas é verdade Agora, se você ainda gosta de anjos eu tenho que dizer pra você que a última série que, assim, ainda tá mexendo comigo que eu assisti foi O.A. É uma série bem curta, com pouquinhos episódios, e é bem a cara da Netflix usar essa coisa de colocar poucos episódios pra ver se a série vai engatilhar. Mas já tem a segunda temporada escrita e esperando a aprovação, porque no final das contas a série é muito, muito boa. A me prendeu do início ao fim, isso porque eu tava meio relutante ao ver no começo. Depois eu não consegui parar de jeito nenhum. E tudo começa quando uma jovem misteriosa se joga de uma ponte e sobrevive. Daí em diante, o mistério começa e é um atrás do outro. E eu tenho que dizer que eu ainda tô me recuperando do final. Porque eu fiquei confuso, chorei muito e foi surpreendente. E eu preciso urgentemente da continuação e da segunda temporada logo. A série foi muito boa realmente mexeu muito comigo. Se você é do outro lado tá afim de uma coisa diferente, uma coisa com suspense, com drama, com anjo. E até mesmo com dança, porque tem uns passos de dança contemporânea magníficos. Assiste essa série. Assiste essa série até o fim. E vem falar pra mim que você chorou Porque eu sei que você vai chorar Tenho certeza Essas foram as minhas três séries favoritas das férias Eu realmente espero que vocês tenham gostado E você aí, já assistiu alguma dessas séries? E o que você achou dessas séries? Ou se você não assistiu nenhuma delas Qual é a série que tá aí comandando as suas férias? Deixa aqui pra mim nos comentários É isso aí, eu e vocês meus monstrinhos Até a próxima e falou!